Vamos tratar de escopo de variáveis e, essas, e, e, e falar dessas variáveis A e B, N1, N2. É né? uma coisa que sempre causou um pouco de confusão em mim e nos meus colegas quando a gente começou a programar. E, basicamente, o que, que acontece? Eu posso, eu posso declarar variáveis A e B aqui no programa principal e variáveis A e B aqui dentro da função. Tá certo? O negócio é considerar o escopo das variáveis. Mesmo que essas variáveis aqui, A e B, sejam declaradas dentro da função e no programa principal, elas têm endereços de memória diferentes. Okay? Então, elas têm escopos diferentes. Esse valor de A e de B, em geral, vai ser diferente do valor desse A e desse B aqui dentro da, da da dentro da function ou da subroutine. Tudo vai valer também para subroutines. Ok? É, a mesma coisa vale para n1 e n2. N1 e N2 aqui apontam para endereços de memória diferentes dos endereços de memória desse N1 e N2 aqui. Quando eu chamo a minha função multi, quando eu chamo a minha função multi, passando n1 e n2 como argumentos, o que, que acontece? Os valores contidos em n1 e n2 vão ser, vão ser armazenados também nos endereços de memória das variáveis a e b declaradas aqui dentro da function. Ok? aqui dentro da function. E beleza. Tá, mas são endereços de memória? São endereços de memória diferentes. Tá? Esse N1 e N2 têm endereços de memória diferentes desse N1 e N2, e esse A e B aqui dentro da função tem endereços de memória diferentes desses caras aqui. Então, o que se modificar aqui, em princípio, vai modificar esses caras aqui, mas quando, quando retornar para a função, o que, que acontece? Ele passa o conteúdo desses, dessas duas variáveis para n1 e n2 aqui. Vamos tentar entender um pouco melhor isso daqui, rodando o programa agora. Nota que eu coloquei dois writes aqui, mostrando quais são os valores de n1 e n2 no programa principal e de A e B no programa principal, e coloquei aqui embaixo também, dentro da function, N1 e N2, e A e B, para serem inscritos na tela. Então, vamos, vamos ver aqui. Apertei o botão errado, como sempre. Então, digita dois números reais. Vamos colocar os mesmos números reais de antes, 1.5 e 4. Nota que no programa principal N1 vale 1,5 logo depois da leitura dos números e N2 vale 4 como era de se esperar. Mas dentro da function, ó, N1 e N2 valem zero. Ou seja, o valor armazenado no endereço de memória associado a essas variáveis N1 e N2, que são declaradas dentro da function, é zero. Okay? E aí, quando a, gente, quando a gente está no programa principal, e nota que esse, que esse, esse write aqui vem antes da chamada, de, de, vem antes da chamada aqui, tá? a, a função, n1 e n2 valem zero dentro da function, e a e b têm os valores que tinham originalmente n1 e n2. Okay? Então, essa é a questão de escopo de variável. Você pode colocar nomes de variáveis diferentes aqui e quando você for chamar no seu programa principal, você pode colocar, passar como argumento essas variáveis que você acabou de ler. Elas não precisam ter os nomes de A e B para ser passados aqui para a função. Tá? Basta você chamar. Na próxima videoaula, a gente vai ver subroutines, que são essencialmente muito parecidas com, uh, com a, as functions, mas têm suas diferenças.